Bem-vindos a mais um Caçador de lenda. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube, junto com a minha equipe... Caçadores, Caçadores de, de lendas. lendas! É o seguinte, galera, hoje a lenda é o seguinte. Hoje vamos trazer uma lenda nova no canal. É uma lenda até meio que macabra. Uma lenda que desde que a gente chegou aqui com o carro, deu tempo só de colocar o colete, pegar as armas que a gente já tá ouvindo barulho dentro da lenda. Tem gente dentro da lenda, velho. A gente consegue ouvir daqui. E essa lenda é muito sinistra, mano. É uma lenda muito antiga. É uma lenda... Que a gente conseguiu até autorização pra gravar e vocês vão entender o que acontece. Logo aqui atrás de mim tá uma olaria, né? Uma olaria. O que é uma olaria? Explica pra galera. Olaria é tudo que constrói tipo de tijolo, de telha. É, tem vários fornos pra fazer o um procedimento da, da telha, do tijolo, entendeu? Isso aí, mano. Uma olaria, né? É um, uma a fábrica, parte. uma fábrica muito antiga. Tem várias olarias pelo Brasil. É um, um estilo de trabalho muito antigo aqui no Brasil. E essa olaria aqui, ela foi fechada. Tá, qual que é o problema? Morreu alguém aí dentro? Galera, toda olaria acontece acidentes inclusive a lenda que tem aí dentro foi motivo de um dos acidentes mas a gente não tá lidando aqui com algo sobrenatural que a gente saiba ainda O que acontece galera nessa olaria trabalhava um senhor né hoje é um senhor né Sim. na época há 30 anos atrás trabalhava um cara e esse cara ele tinha problemas psicológicos e ele trabalhava no turno da noite porque a laria não para nunca laria, porque não sabe mané é, é Trabalha com fornalhas trabalha com fogo com bagulho então ela não para então tem o turno de dia o turno da Noite. Inclusive, a gente visitou uma olaria lá em. lá, lá perto do, da, da Barbários. É, Mas do lado da lembra, Barbários. Nossa, que ela tava ativa. É, coloca é, editor, era... um trechinho da olaria que não foi só pra vocês entenderem a, a parte do forno. Olha aí. Galera, tá muito, muito, muito quente aqui. Tipo, muito, mano, muito. Caramba, mano, tá vendo do chão. Tá vendo do chão? Esse aqui é os fornos, tá ligado? Esse aqui é o forno que nós entrou aquela hora, certo? É esse? É, não, é um dos fornos. Ah, tá. Lembra? Que não entrou, que tava quente? Mano não, não. É assim que fica lá dentro, mano não, Galera, tá eu vou tentar mostrar pra vocês Como fica lá dentro, tá vendo? que mano? Não mano, sei se a câmera 9, vai derrotar Olha isso é Olha, acho que a câmera derrete se eu botar lá perto Léo, só é. tem um problema Vamos Não, você é louco não, Vai entrar Que isso? Mas se a porta fechar, fodeu tá tá Olha aqui, Léo Vem bem desse ângulo aqui nossa, viado, viado. Ai, ai, Renato. Ai. Ai. Ai. Ai. Ele derrete na cara dele, mano Vocês viram aí, galera? Então, é o... É, é, é tão quente que o meu piercing do rosto começou queima. a queimar é. minha cara Só que no caso essa aí tá desativada E beleza E aí, galera a, a, a olaria parece que não tava indo tão bem Eu acho que o dono também quis optar por outros negócios A olaria não tá indo tão, tão bem financeiramente E aí a olaria fechou Até então tudo beleza O problema que tá... É que o cara que tinha problemas Psicológicos e trabalhava de noite Ele volta todo dia de noite aqui Pra trabalhar na olaria Ele gostava. Ou seja, não, não é que eu gostava Ele, acha que, ele, ele não... acha que a olaria funciona até hoje Ah, entendi Então ele não bate bem, tá ligado? Essa é a verdade. Não bate bem, não, não tá, tá falando com a pessoa normal E mano, a olaria tá fechada há anos E véi, todas as noites, menos, até menos Acho que menos final de semana, não sei Todas as noites ele vem trabalhar na olaria Todas as noites ele vem, faz o turno dele E ele, mano, diz que conversa com as Paredes é o dono já chamou a polícia para tirar ele daqui. Mano, a polícia vem. Ele só volta, peita, aporta, peita a polícia, fala, ah, sai do meu trabalho. Isso aqui, isso aqui. Ele não entende que a olaria foi fechada. Ele não entende. E ele fala com as paredes, ó, você viu? Oxi, é mano, tá louco. É mano, a olaria é foda. Ele, tá ele tá lá dentro, ele tá lá dentro, ele tá lá dentro. tá lá dentro, E é o seguinte, mano, qual que é a parte sobrenatural, galera? Que quando ele trabalhava aí, e eu vou falar um, um, um, uma parada que eu acho. Ele trabalhava ele e o irmão dele era eu acho que eles era meio adolescente Amiga. quando trabalhava ainda me que trabalhava aí e o irmão dele infelizmente num acidente acabou morrendo em uma das fornalhas eu não sei como foi o acidente eu não tenho esse esse essa informação mas eu sei que o irmão dele é, acabou morrendo na olaria e pode ser que a pessoa que ele conversa seja o irmão dele uhum. mas ele mesmo não é um fantasma Ele é um cara mesmo um cara então eu, é o seguinte um cara que tem problema psicológico mano muito barulho lá dentro então vamos entrar com calma. Se a gente trombar ele, mano, deixa comigo que eu vou trocar uma ideia com ele. Tá bom. Vou trocar uma ideia com ele e vou tentar falar com ele sobre o irmão dele, tá bom? Fechou. Fechou, então? Fechou. Tá? Deixa com o pai. Devagar, hein? Ó. Não, vou, vou... Mano, só não mirar a arma nele, tá ligado? Deixa que eu vou é, falar eu com vou, ele. Tá, é, vamos Fala, pro... irmão, não sei o quê. sou respeitar. Renato. Respeitar. ele. Vai de novo. Bora, então, é galera, hein? então já deixa muito like Ó, o Brunão que tá filmando aí tá Bora, né, vamos é lá, nóis. mano, é nóis e é isso, bora. agradecer lenda a todos Lenda nova no canal Lenda nova, deixa mesmo. muito, muito like Tamo junto e bora Que eu vou chamar Maníaco da Noite essa lenda Porque é o um maníaco, vem trabalhar Tem gente que foda o trabalho Pega testado pra tudo, né, Boca? É, Quando você trabalhava? Não. não Não? Não E o cara, mano, a fábrica fechou, o cara trabalhando Então, sem mais duração, partiu A mais um caçador de lenda Bora Vambora, galera Vai, Gui Ó, a olaria Ela já é tudo isso aqui, tá ligado? Só deixa eu dar uma olhadinha aqui Ô, Léo Oi Pega uma equipe, você, o Boca e o Boto Vai lá no primeiro galpão lá pra esquerda lá Só vou dar uma olhada aqui Aqui eu acho que era uma das fornalhas, tá vendo? Pega a frente, Boquinha um Mas essa aqui tá muito desativada E há muito tempo Vai olhando, vai olhando Pra trás do balcão ali. Aqui tem outra fornalha, ó. Olha isso, gente. Mano. Aqui é uma fornalha totalmente desativada. Tem muitas fornalhas aqui. Tem muitas. Valeu, Fechou, vai. Aí vai. Vai. Aqui não tem ninguém. Só tijolo e tá desmoronando o teto. Ali atrás tudo caiu. Então tá, vou, guardar, vou guardar a equipe aqui. Oi, equipe. Não tem ninguém. Então bora, bora Vamos entrar pra dentro da fábrica. É um galpãozão gigante. Ó, galera, ó, tudo. Tudo desativado. Tudo, mano. Essa fábrica aqui deve estar tá fechada, velho. No mínimo uns 15 anos pra mais, velho. Bora lá, equipe. Bora. Bora, bora. Bora, preciso de dois aqui comigo. Só de você. Direita aqui de mim. Olha. Eu pego sua direita, Rê Cuidado com o buraco aqui, galera. Cuidado, galera. Buraco aqui, velho. Pera aí. Caramba, mano, aqui, aqui tem coisa, hein? Lá o outro é tudo abandonado. É, já tem uma cadeira aqui. Oi! Oi! Caralho, é grande, hein, mano? Olha lá. Tem alguém aqui? O oh, deve ter muito. Ó, isso aqui eu lembro, mano. Isso aqui, galera, é onde secava os tijolos. Então, ó, isso aqui são, acho que exaustores da época. Relaxa, pode ser vento. Ô, Léo. Entra, é, pega a sua equipe entra pra direita e né, entra pra esquerda. Então aqui, aqui é o seguinte, aqui ficava o tijolo secando ou esfriando, tá ligado? Mano, olha como que já é quente aqui, mano. Pega a frente aí, ô, Boto. Cuidado que tem um monte de buraco no chão, um buraco. Você não tá sentindo que o ambiente tá quente? Aham, aqui é bem calor. Ó, o chão é oco. Caramba, mano, tô com medo. Olha aqui, Cuidado aí, mano. Isso é meio pesado, né, Boto? Cuidado com o monte de pisa aí. Olha aqui, ó. É pesado, né, Olha o ventilador, ó. Tá vendo? Tá velho, hein? É, mano, isso aqui tá abandonado há muito tempo, velho. Ó. Tá há muito tá tempo velho. abandonado isso aqui, velho. Muito, muito mais 15 anos, viu? Pega a frente, Boto, vamos? Não deixa eu pra cair, viu? Mano, presta atenção. Tô no peso no meio. Gente do céu. Aqui é tudo oco, velho. Tudo oco. Galera, esse aqui deve estar abandonado mais de 10, 15 anos. Tá, o Gui falou. O Gui, aqui que é a entrada de um dos túneis, o Gui já veio aqui. Isso, eu, a gente veio aí elite, aqui. Tem esse túnel aqui que vai pra cá, só que eu não cheguei aí. E esse aqui, mano, é muito arriscado. Ele tá desmoronando e eu não cheguei. Hum, dá muito medo, mano. Na moral, e... pera aí, tem um túnel que vai pra lá e, e outro pra cá fui. e outro pra cá. Esse aqui, ele vai se dividir em dois lá. E aí eu não quis seguir mais. E esse aqui eu não tentei. Geralmente, só pra galera saber, tá ligado? Eu acho que não tem ninguém aqui primeiro, né, mano? Não tem ninguém. Mas eu acho que assim, é. Todas as rolarias têm, têm túneis subterrâneos, tá ligado? Pra fazer a ventilação do ar. Acho que é o que até acende o mais. Que segura ou... o, fogo, o fogo, né? Segura o fogo, né? Acho Seguro que fogo. deve ser isso. Eu, eu então, acho que o calor da, da olaria passa pelo túnel para secar os, os tijolos. Ou acender o fogo, o, o, o fogo coisa, ficar gente. intenso. Então ali, ó, a gente percebe que tem um túnel e outro aqui. Mas a gente não vai explorar esses túneis ainda, porque os caçadores ainda já... Se quiser, eu entro, hein? Se quiser, eu entro. Não, não cabe, nele. Né, não, a gente vai... vai... Eu tomar mais pra procurar o cara, tá ligado? Então, vamos continuar, então. É. Oi! Olha, tem as máquinas aqui ainda, mano. mano tá tudo abandonado velho. Oi, Olha, galera, tem as máquinas ainda, velho. Que o cara que trampando aqui, o que mano? Olha, mano. Máquina da época, galera. A máquina que prensa o hoje, chama maromba. Emergência, cortador. Sabia? Sabia, Rê. Maromba? Maromba. Ó, ó a mar... ó, marca aqui, ó. a carteira, assim, né? Tem essa outra aqui. Olha que legal, mano, ó. Correia. Eu tô vendo um barulho ali, Renato. Renato. Tem uma coisa ali, Renato. Barulho de tijolo, nego. Só cuida da parte aqui. Deixa eu terminar de ver. Só cuida aí. Mano, olha o tamanho dessas marcas. Só cuida aí. Olha o tamanho, mano, dessas polinhas. Olha aqui. Oi, funciona tudo, mano. Funciona, mas toma cuidado. Olha aqui. Ah, esse aqui era um... Gatou, gatou. Que? Falando, mano. Só cuida aí, eu já vou, já Oi Mano, não tô vendo ninguém, mas tô ouvindo muito barulho Oi Continua aí, rapidinho Tô com medo, mano Caralho, é uma esteira, Essa mano Essa máquina aqui, ela mistura o barro e a água, tá ligado? Aí o barro e a água Você sobe não, aqui Oi, alguém conversando aqui, mano Sem mancada mesmo para de falar dessa, dessa máquina O cara tá aqui, mano, tô ouvindo Agora eu vi Achei que vocês estavam me zoando, mano Tô falando sério Calma aí, só dá, só dá um 360, é só Ali, ó Calma aí, ele tá resmungando ah. Pera, pera, chega, chega mais perto Vem, vem comigo Caralho, mano as lanternas eu não vejo, eu não vejo. Apaga, apaga, apaga, apaga, apaga Apaga a lanterna não vejo nada. Apaga, apaga Vem Bruno, vem comigo Do lado esquerdo Que isso? Meu Deus é um cara, é um cara. Tem um cara louco ali, rapaz. Mano, olha o cara lá. Tomora, vem, tá? Que tá pegando na Me câmera? Vai, tá pegando? Não. Tá tudo escuro. Ah, aumenta o ISO. Caralho. Nossa, mano, tá tô... mano, tem um cara aqui na nossa frente. vai? Tem um vai. cara aqui na nossa frente, mano. Que Cuidado, Boquinha, um dá pra ver. Que é que Corre, corre, corre, corre. Calma a porra, meu. Mano, eu ia vir aqui por... Corre, corre, corre. Mano, tô com medo de bater a cabeça num bagulho aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Corre, corre, corre. Corre, mano. Nós é tudo junto. Bora, bora, bora, bora. Viado, ele só não pegou. Ele escorregou, viado. Caralho, Bruno do céu. Cadê o Bruno? Aqui, aqui, tô aqui. Eu vi o cara, você viu também? Eu vi, mano. Eu também vi. Mano, esse cara não pegou porque ele escorregou. Não tá bem, velho. Vem cá, Renato. Tem um cara lá com uma pá, mano, trabalhando mesmo. É sério? O que ele fez? Sei. Ele pegou... não, ele, ele... ele tava com uma lamparina. Uhum. E aí. Ele... Mano, foi muito estranho. Ele, ele ouviu o é. eu acho. Eu falei, aumenta o ISO, aumenta o ISO da plana. E ele fez assim, ó. Ele veio pra cima, mano. Ele tem uma lamparina, mano. mano. Ele, na hora que ele foi me pegar assim, ó. Foi um carão. Ele escorregou, viado. Eu vi um carão de fogo, o Renato já corre, ó. Mano, que cara... Eu não tava entendendo, se do nada você correndo, eu vi um, um bagulho de fogo. Você não ia conversar com o cara, Renato? É, você falou que ia conversar com ele? O cara com uma pá na mão, não tem ah, Mas ele não batia bem. E outra? Ele não fala português assim, direito. Parece que é meio que um espanhol, né, mano? Não, não você falou assim... Ah, não, eu vou conversar com o cara, não, não aponta a arma pro cara. Aí já não falou nada, falou mano. Eu não nada, sei assim. se a GoPro pegou, viado, porque dava muito escuro lá dentro. Eu, eu e o Boto conseguiu ver, você viu também boquinha? Sim. Então, eu vi ele. Eu não sei se a GoPro pegou também. E essa cadeira aqui, mano, será que ele não tava aqui até agora? Viado, minha lanterna. Dá eu... uma lanterna boa pra ele. Sei. Não, acho que tem algo mais que. Isso não é normal, mano. Tem algo sobrenatural aqui mesmo, de verdade mesmo. Será, né? É lá, acho que não, né? Vamos só sair dessa zona que eu quero. Zona de que eu quero ver o pro. Bora. Mano, mas não tá usando nem pro Não dá pra ver nada, Bruno. Não? Olha lá, ó, dá pra ver que... Olha lá, tá vendo? Que tá lá, que lá, ali é a lamparinha ali, ó. É ah, um cara. ver. Tá vendo? Ele tá, ele tá bem escuro aqui, mas ele tá mexendo nos carvão, nos bagulho, nos tijolos, sei lá. Ele tava dentro? Dentro da fornalha, é isso? Ele tá reclamando, ó. o que ele fala. Ele tá queimando o quê? Olha, só ele parou, ó. aqui. Caralho. que ele vai, ele vai catar a lamparina, e vai atacar nós. Olha aí, boto, os caras vêm aqui, dão uma marretada é na cabeça dele. Não pode, ele vem aqui Galera, mano, muito ce... Ó, olha que ele vai me atacar, ó. Ele ataca Corre! nós, ó. Ele vai escorregar, Quer ver? Eu vou olhar pra trás. Olha, ele caiu. Olha lá, ele caiu, tá vendo? Não, não Caralho. O negócio que na 7 pegou. Na 7 pegou certinho ele. Na 7. Aham, uhum, certeza. Quer ver? Quer ver depois a gente volta no replay? Pode ser. Vamos voltar então pro carro, mano, porque. Não, não tá lidando com a pessoa é. normal, velho. Eu tô com medo de verdade mesmo. Bora, vambora.